do remanescente dental né, inviabilidade restauradora né, é uma contraindicação de fazer o aumento de coroa clínica a indicação é a extração ok vamos lá falar de uma segunda limitação ou de uma segunda contraindicação que seria uma relação coroa raiz inadequada então a gente vai mais adiante falar da técnica, do passo a passo da técnica, mas antecipando um pouco esse momento de se falar da técnica, vamos imaginar que a gente tem aqui uma indicação de aumento de coroa clínica para esse dente que está exposto aí na, na tela. Né? Eu vou fazer um movimento aqui com a minha lâmina em 45 graus em, em relação ao longo eixo do dente, direcionando a lâmina à crista óssea. né? Eu vou fazer, portanto, uma incisão em bisel interno, eu vou voltar a falar disso quando a gente for falar da técnica cirúrgica propriamente dita. Okay? Então, fiz uma incisão em bisel interno. Né? Essa incisão em bisel interno me originou esse desenho no tecido gengival. Aí já está um pouco mais ampliado e me, de, me originou esse desenho no, no tecido gengival. O vermelho vai ser efetivamente o retalho que vai ser afastado e o azul é o colar gengival que eu vou remover. Né? Então, eu vou Remover esse colar gengival e vou afastar o retalho para ter acesso ali àquela crista óssea. Maravilha! Né? Então eu vou pegar um instrumento, pode ser um instrumento rotatório ou nesse caso aí eu optei por usar um cinzel. E vou fazer o movimento de osteotomia.